Então o que é o próximo slide? Esse é o título da minha palestra que eu vou falar Como criar o o estilo de vida vida você você sempre trabalhando trabalhando como afiliado. Deixa eu ver qual é qual próximo slide para não confundir of a little bit of a little bit of eu little bit of a little bit of a little bit of a little bit of eu viagem no passado, esse sonho que eu realizei. Eu levo sempre a em consideração não a o quanto a gente pode ganhar, como o como a gente ganha. Porque tem muita gente, eu acredito, do fundo do meu coração, eu tenho certeza absoluta que todo mundo que está aqui pode ganhar o quanto quiser. Exatamente o quanto quiser, com o negócio que quiser, trabalhando com o que quiser. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu consegui, os outros conseguiram todo o pessoal ali que eu falei, eu sei que tem resultados incríveis, eu não conheço os outros, não, não conheço todo mundo que está aqui, mas eu sei que tem clientes meus que estão aqui, também me falaram e fizeram acontecer, e não tenho dúvida nenhuma. O Meilson está aí, Mason, ah, não, tá. Eu vou pegar ele. Esse é meu cliente, eu acho incrível, ele tem um site sobre aeromodelismo, que é um dos hobbies dele, e ele tá, consegue rentabilizar uma paixão dele, eu acho incrível isso, poder fazer isso. Então, eu tenho certeza que todo mundo consegue, qualquer resultado que quiser, qualquer resultado que colocar na cabeça, até vai ser um, primeiro, um dos primeiros pontos que eu vou falar agora, nessa, nessa fórmula, que tem nove pontos, qualquer um consegue ganhar e criar o estilo de vida, Criar, eu gosto de falar, não ganhar liberdade. Tem uma frase do semana Martin Luther King, que liberdade, liberdade não é algo que a gente ganha, recebe, ou alguém tira de nós ou perde. Liberdade é algo que a gente vai lá e conquista. E acho que a gente, todo mundo que está aqui consegue fazer isso, só definir, e vocês já estão na frente de muita gente que não conseguiu nem acordar sábado de manhã para vir aqui ouvir e fazer acontecer. Então, só por isso já estão 1% da população. E já tem, com certeza, não tenho dúvida que pode fazer. Só depende de vocês mesmos. E eu vou tentar ajudar o máximo possível, tentando passar aqui o que eu aprendi. Então, por que parece tão difícil? Que às vezes a gente, até eu estava falando com o João Pedro, a gente vai falar, até já um convite, antes que eu esqueça, depois do meio-dia, a gente vai estar no palco técnico, é isso que chama? Palco técnico, a gente vai estar lá, eu, o Seabra, ele, o Romualdo e o Henrique. E o Henrique, quase Henrique, que eu te esqueço. O cara acordou de manhã, eu quase esqueci citar tal cara. Mas a gente vai estar lá quem quiser, a gente vai participar e falar um pouco mais disso que Muita gente nota que muita gente tem as informações, mas às vezes para na hora de dar o primeiro passo. Por quê, sabe? Por que aquela... Às vezes é procrastinação, às vezes é dura, às vezes é incerteza, não sei. A gente também não sabe, a gente está tentando discutir, tentando ver como é que a gente pode ajudar. Fica o convite meio-dia nesse palco técnico, sei lá como é que chama. É é. Então, por que parece ser tão difícil? Por que, que criar e conquistar assim, a nossa liberdade com o negócio online? Parece ser tão difícil, porque aqui, pelo que eu vi, a maioria já ganhou um, dinheiro, um real online, pelo menos. Então, se já ganhou um real online, tem pelo menos uma noção... De como funciona. Não é mais um mistério, assim, nossa, que é ideia, Eu lembro quando eu estava começando, olhando esse negócio tal, de internet, pô, como é que funciona esse negócio? Eu não tinha nem ideia como é que arranca dinheiro. Como o Vitor falou, não existe a história de ganhar dinheiro. A gente dá valor e recebe dinheiro pelo nosso trabalho. E eu lembro como era complicado, como parecia difícil, assim, porque não conseguia entender. Mas aqui vocês já ganharam pelo menos um real online, então você já tem uma noção melhor de que. Funciona, consegue ter, ah, eu imagino que dá para criar um produto, o Vitor falou dos três jogos, afiliado, que eu vou tentar focar mais, infoprodutor, serviços, botar aqui, hotmart, etc, conseguir tráfego. Então já tem uma ideia, mas por que parece ser tão difícil? E junto com isso, eu comecei a analisar quem são os melhores afiliados no mercado. Quem consegue ter os melhores resultados no mercado como afiliado? Porque é isso que a gente faz quando a gente quer descobrir uma fórmula para o sucesso quem aqui já leu hum, Quem Pensa Enriquece? Ah, parabéns para todos, porque é um livro que eu acho que 95 dos empreendedores que eu conheço assim, de sucesso, não só digitais, do mundo, já passaram por esse livro. Para quem não leu ainda, é Quem Pensa Enriquece, se não me engano, do Napoleon Hill. E ele fez um estudo das, da, da fórmula para o sucesso. Ele pegou as 16 pessoas mais ricas do mundo, em 1950, 1920, não lembro exatamente a data, e viu o que, que tinha em comum. Então é isso que eu comecei a fazer. Quem são os melhores afiliados no mercado brasileiro hoje? E o que, que essas pessoas têm em comum que eu posso analisar, criar uma fórmula e tentar passar para as pessoas para ajudar. E aí eu comecei a notar que os melhores afiliados... Eram produtores. Se a gente olhar os últimos lançamentos que teve, teve, por exemplo, agora o do Forma de lançamento, que se alguém se alguém de algum jeito conseguiu se esconder do Forma, você merece parabéns também. Porque era todo dia e-mail, Facebook, na TV, Globo, de comerciais, por tudo. E, e os, o topo lá estava o pessoal que é produtor, Não foi do Samuel Pereira, você quer dizer, quem é que conhece o Samuel Pereira? Ele não está aqui hoje, mas é um cara fantástico, também figuraça, e... Ele, no dele também, maioria, os top 5, acho que eram produtores, eu incluso, estava. Só fiquei atrás de, tipo, ah, esse não está, esse eu posso xingar, né? Felipe Moreira não está aqui, vai ser lembrado como coió da internet marketing. Ficou na minha frente ainda, desgraçado. e Mas faz parte. E aí eu comecei a olhar, então, eu comecei a notar que eram produtores. Só que por quê? E eu pensei, pô, eu não vou chegar lá, num evento chamado Afiliados Brasil, e sair falando, torne-se um produtor. Porque aí eu não estou falando para o público certo. Mas eu comecei a olhar, mas será que eles estão no topo do mercado? Porque eles são produtores? Só porque eles têm produto? É só isso que faz a diferença? Ter um produto e pronto. Porque criar um produto não é tão difícil. Faz um webinário e pronto, sou produtor. Mas eu comecei a notar que não era só isso. O que fazia a diferença mesmo era o conhecimento e o marketing que esses produtores aplicavam. Porque, como, como o Vitor falou ontem nos três jogos, ser um produtor envolve muito trabalho. Muito trabalho, tem muitas variáveis, desde o conhecimento, e lidar com afiliados, e lidar com não sei o quê, lidar com regras, contabilidade, que é uma das últimas que a gente olha, né, Vitor? Dá uns probleminhas, às vezes. E, e é um saco. Então, tem muito problema, como afiliada é mais fácil começar. Então, mas, aí eu comecei a olhar, mas por que, que eles estão sempre... Não é só para o produto, é porque eles realmente se dedicaram mais a entender melhor o mercado deles, a ter um conhecimento maior e saber fazer um marketing direito, saber comunicar o que eles têm para falar, o que eles têm para vender da melhor maneira. E isso começa a fazer diferença tanto na hora de vender seus próprios produtos como vender como afiliado. Woke up feeling great, today was made for me And life is good the way it should the way